E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, Trevão na área pra, ma... pra... <risos> Tô falando errado. pra mostrar sua nova aquisição aqui em Los Santos Talvez a mansão mais cara da cidade, Trevão investiu aí, vamos ver Galera, meu Instagram tá na descrição, segue lá Olha só, aqui é a garagem dos carros Eu vou tentar ser bem rápido Olha essa área aqui, mano, que louco Olha isso aqui Piscininha ali, ó, bolada, mano A casa é sensacional E ó, e como todo, sabe, o Travel é piloto de avião, ó Tem um avião teto da casa, meu irmão Vamos subir lá pra mostrar pra vocês é, o interior dessa mansão Sempre quando eu trago esse tipo de vídeo Eu sempre pergunto a vocês Quanto que você acha é, Que valeria Uma mansão dessa Se ela fosse adicionada no GTA Online Olha essa sala Maluco Olha o avião mano Muito top né Caras que tem muita grana assim é Fã de Fórmula 1 é Fã de esportes em geral né é, acho que aquele Otávio Mesquita, né? Tem um carro de Fórmula 1 na sala, tal, assim, na parede. Muito louco, mano. E o Trevão tem um avião na sala, cara. Olha isso, mano. Que top, velho. Fala aí, você não tá louco. Ó, essa parte aqui, ó, toda aberta. Olha lá o avião, ó. Pendurado. Muito louco, mano. Ó, tem um negocinho tocando aqui, velho. Que isso? Esse gorducho aí, mano. É que tá, parece aqueles negocinho que tem casa de velho, e cale assim na, na área bim, bim, bateram, tá ligado? Cara, essa casa tá muito louca, galera. Tá muito louca mesmo. Ó, o jardinzinho ali. A piscina é muito, muito louca. Aqui a. Caraca, olha o tapete de de aí, mano. É um tigre, né? Não é onça, é tigre sininho ali, ó Ó, que louco, mano Cara, essa casa tá louca, mano Essa casa tá louca Eu acho que... Seria mais cara aí, hein, galera Ó, daqui foi onde a gente entrou, né Aqui é a cozinha da casa E... Vamos pra outra parte aqui, ó Que é a parte de cima Tem, tem um elevador aqui, ó Vamos ver onde, onde a gente vai Olha só, mano um helicóptero na casa E a parte de cima dela Mano, esses caras que fazem essas casas aqui, mano Provavelmente são um arquiteto, velho Sério mesmo, os caras fazem uns bagulho muito louco Montar tudo direitinho, deve dar um trabalho Ó o helicóptero aí, cara É bom bilionário, irmão Dinheiro, ó aquele, Aquela parte Tá aqui Ó, outra. Bem localizada aqui, ó. Em Los Santos. Olha a piscina lá, mano. Aqui, quebra esse aqui, vamos ver. Quebra nada. Lindex. Quebra não. Tem essa, essa parte aqui. Que é o elevador que a gente pegou, né? Aqui tem tipo um escritório, uns quadros aí, ó. Eu vou lá na parte da piscina. A parte de cima é só isso. quarto ali embaixo. Olha lá, mano. Tem água bonita. Vamos ver como é que eu desço aqui. Pera aí. Casa nova, né? A gente não conhece muito bem. tem Aqui tem outro... Alguns computadores ali, né? pros os Acordos de Trevor Barulhinho aí, mano, tá Vamos lá na piscina, Eu vou pular aqui mesmo, dane-se Pulei, vai Um cara fazendo yoga aqui, velho Algumas estátuas Caraca, essa estátua aqui é da Marilyn Monroe Estátua romana, né, sei lá, grega Olha a piscininha, velho Aí, ó, dá pra nadar, ó <risos> Agulho louco, mano. Trevão entrou de camisa, mano. Olha isso, cara. Tá muito louca essa casa, velho. Fala aí se você não gostaria de comprar uma casa dessa no GTA Online. Olha isso, mano. Que chique. Vai dizer que não. Muito louca, mano. Muito louca mesmo. Ah, tá aqui as primas. Mano. F... Olha isso, velho. Ficou muito louca, mano. Ó. Ó o local. Show. Show de pelota. Ó. Top, hein, galera. Galera, seguinte. Comenta aí. Quanto que você acha que custaria se fosse pro GTA Online. É, deixa o like, compartilha. E é nóis. Tamo junto. os carrão um aí, maluco. Valeu. Fui.